hoje eu venho contar pra vocês a história de Joãozinho e Netinho Joãozinho é aquele garoto que sempre aparece nos MD3 que quando vem a swapping ele pega é Zed, é Riven ele sempre posta GG não tem jeito e nunca esquece da skin ele sempre tem skin mais cara e também o Netinho Aquele cara que lutou para chegar MD3. O cara MD3 pegar o Prata. tava do bronze Prata, lutou, lutou, lutou. MD3, MD5, sempre aparece o Joãozinho. E hoje estamos aqui com a história ao vivo de Joãozinho e Netinho. Joãozinho, se apresente, Joãozinho. Oi, galerinha, sou o <risos> Joãozinho. Netinho, se apresente. Esse vídeo tá muito gay, velho. Netinho, você tá pronto pra perder essa MD3? É. é eu... Não tem MD3? Tu não tá na MD3? Hoje perdeu. <risos> Ai. Já ganhei. Olha, mas não tinha o Joãozinho eu né? Eu tô. Eu tô no Gold. Olha, o Joãozinho. Pagou a job, Joãozinho? Aham. Uh -huh. Sua mãe deixou você pegar o cartão dela, Joãozinho? Sim. Eu sou oh. muito bom de Yasuo. Lalalalalalalalalalalalalalala. Oi? Mas cadê o TT? Cadê olha o TT? Olha aqui. Olha aqui pra mim. Olha, olha. Joãozinho, querem. Esquia... Meu Joãozinho. <risos> Por que tu fez isso, Joãozinho? Porque eu sou bem claro. Olha aqui para mim. Vamos ver, Netinho. Continua, olha. Olha, Netinho. Você é uma trollagem, né netinho? Você tá trollando, Netinho? Então você vê como eu sou bonito. Ô oh, netinho, não faz isso, Netinho. Você tá envergonhando, Netinho. Então, eu gente. Eu sou o melhor yato do Brasil. Sua mãe deixou você comprar essa skin? Netinho. Netinho. não, <risos> Joãozinho. Ela não. deixou? E como você comprou essa skin, Joãozinho? Escondido. Essa skin é 50 reais, Joãozinho. Então mãe vai te Sim. bater, Joãozinho. É. Quando ela vê a fatura do cartão, ela vai te matar, Joãozinho. É. Ela não vai pagar a mensalidade do teu Minecraft, Joãozinho? É. Não chora, Joãozinho. Não chora Agora já foi O, uhum. o que tu vai fazer Joãozinho? Uhum. <risos> tá doentinho Joãozinho? Sim Joãozinho é? São exatamente Uma hora da manhã Joãozinho Era pra você estar é. dormindo Joãozinho É Mas eu sou você... vida é louca Mas o que você fez acordado Joãozinho? Quantos anos você Sim. tem, Joãozinho? É tem seis. Você tem seis, Joãozinho? E é ouro? Sim. Pagou o job, Joãozinho? Sim. Eu sou diamante. Joãozinho, diamante é mil reais, Joãozinho. São, são cacete, Joãozinho. Diamante com bolha de prata. Me deu, Joãozinho. Sua mãe vai te bater, Joãozinho. Não faz isso, Joãozinho. É. Netinho, o que você tem a dizer sobre isso, Netinho? Que é Isso? Você está triste de Netinho? Eu. Eu sou. O cachorro pegou fogo ontem. É, Netinho. Essa ranqueada a gente vai perder, Netinho. Não é hoje que você pega o prato, Netinho. Não é hoje vai eu tô tô afim de perder já ganhei demais na vida tem que dar o privilégio de ganhar para os outros vendo né? como do só... eu Togo? Tô... eu eu sou o Joãozinho você não Oi. morreu até agora Joãozinho você está colocando o Veiga debaixo da, vai da torre eu morrer. você não vai morrer Joãozinho Vou. não vai Joãozinho poxa Aqui Joãozinho. apareceu você e eliminou o inimigo, né? Foi fastidão. O Joãozinho, Joãozinho quase matou o Joãozinho. Sim, eu sou muito bom. Joãozinho. Oi. Sai da sua house. Jogue, não deixa o outro jogar no teu lugar, Joãozinho. Isso é feio, Joãozinho. É, pode ganhar a Não, Joãozinho. A sua vida é louca. Igual okay. o meu amiguinho Paulinho Louco. Paulinho Louco? É. Quem é, quem é o Paulinho Louco, Joãozinho? É o meu amiguinho da escola. Amiguinho da escola? É. Ah, você já o na juntos, né? É. Ele tem oito anos e já é louco. Nossa, mas você joga um já um combo. Qual é o duo de vocês? Oi? Qual é o duo de vocês? Falar de, de mim, do Paulinho? É, você e Paulinho não jogam junto? O, o Paulinho, Senhor. ele às vezes é muito bravo. Por que ele é bravo? Porque ele te bate. Ele te bate? É. Por é que ele te bate? Joãozinho. Porque ele é mal. Porque ele é mal? É. Mas o que você fez para ele, Joãozinho? Conte Joãozinho. Eu, eu falo que a mãe dele é uma, uma mulher de rua. Como assim mulher de rua? Que te ensinou essas é. coisas, Joãozinho? É feio, não posso falar. Você pegou seu pai, né? No telefone, né? Foi assim que você conseguiu essa skin, né? Chantageou o papai, não foi, Joãozinho? Sim, sempre pertinho porque senão conta se pra tua mãe, Joãozinho? Porque senão ela me mata. Ela te mata? A sua mãe não ia gostar Sim. de saber disso? Não, por que não, Joãozinho? Porque eu tô sendo safado. Você tá sendo safado, Joãozinho? Sim, por que safado? Seu pai que tá fazendo safadeza, Joãozinho? É, Qual aí foi? você conta o relacionamento acaba. relacionamento acaba? Você tá com medo, Joãozinho? Ou isso é pra você poder ganhar sim, skin, Joãozinho? Sim. Você tá chantageando tá seu pai, Joãozinho? Mas, pra ganhar skin. Você acha isso bonito, Joãozinho? Não. E por que você faz isso, Joãozinho? Porque eu, eu sou vida louca. Ô, Joãozinho. Você vai deixar, não vai deixar, oh, deixar sua mãe ter uma galha na cabeça, Joãozinho? Oi? Você vai deixar sua mãe ter uma galha na cabeça, Joãozinho? Galha, o que, que é isso? Isso é uma coisa que... Netinho, me ajuda! É? <risos> Hã? me ajuda! É. Joãozinho me pegou! É. Tá Sabe... É, é galha Explica para ele como é Gaia, netinho Tá Sabe... O que o.. O que o boi tem na cabeça? Não. Não? Não. O negócio pontudo. Então. Ele tem um embaixo e tem um em cima. É. de cima é que a... Peguei! Ah, entendeu? Isso significa o que essa galha? Boi! Explica pro Joãozinho o que significa essa galha. Hum. Entendeu, Joãozinho? É uma galha ou é Joãozinho? Sou um vídeo louco. Oi, Joãozinho. Joãozinho! Você tá farmando mais que o velho, Joãozinho? Não, Leon. leão. Como pode isso, Joãozinho? Netinho morreu, Oi? Netinho. Oi? Netinho, como que você morreu, Netinho? Eu é o Joãozinho. Não, Netinho morreu. É porque ele é bronze. Ele é bronze. Netinho, tu vai deixar o Joãozinho chamar de de bronze, Joãozinho? Netinho. é... é. Bronze 5 é É a realidade. É bronze mesmo. Netinho, Joãozinho, quando você saiu do bronze, Joãozinho? Faz tempo, Joãozinho? É, faz uns nove anos. Mas, Joãozinho, você não falou que tinha nove anos, Joãozinho? É, eu tenho nove e meio. Nove e meio, Joãozinho? É. Em cinco meses você saiu do bronze, Joãozinho? Não, cinco meses eu... Eu jogava Minecraft. É, Minecraft. Agora você é grandinho, né, Joãozinho? Não joga mais Minecraft, é, né, Joãozinho? Eu já sou grandinho. Você cresceu, né, Joãozinho? Eu já sou bem vida louca. Por que você é vida louca, Joãozinho? Você toma todinho sem canudo, Joãozinho? Óbvio. Joãozinho. Joãozinho sabe as palavras difíceis, né? É. É o Joãozinho entre jegue. Jegue? Por que jegue, Joãozinho? Porque ele é entre jegue. Que é o que tem de baixo? Joãozinho, não conte mentiras, Joãozinho. É feio contar mentiras. <risos> é não, é bonito. Eita! Eu Ajuda, eu tô Paulinho! Farro. Uh, peguei! Paulinho, louco. Caraca! Netinho, galera. você me salvou. Aqui é Boribil. Pode falar aí, Joãozinho. Eu tô top farm. É um Leon. Tá top farm, Joãozinho? Sim. Joãozinho. Não, na verdade você tá mid farm. Joãozinho, você quem não tá top deixar, farm sou eu. Você não pode deixar outra pessoa jogando seu ponto, Joãozinho. Você não pode, sabia? Eu tenho que deixar pra ele subir meu elo. Isso dá banho, Joãozinho. Sabia, Joãozinho? Dá. É Elo é Robson. Elo é Robson? É. Esse é o nome do rapaz que jogava você? O ser? meu pai Joãozinho. deixa. Mas por que teu pai é. deixa? Teu pai não falou que isso é errado, Joãozinho? É bonzinho. Bonzinho. Não tinha um TG, pai, Joãozinho. Meu pai é o Pimpimenta. É o Pimenta? Por que você acha isso? Matou lixo! Lixo! <risos> Joãozinho, não pode chamar você lixo. Sim, é lixo. Joãozinho! Papai do seu Tá todo mundo aí, Joãozinho. Joãozinho, não morre, Joãozinho! Não morre, Joãozinho! Não morre, Joãozinho! Filha da puta! Puta que pariu! Essa última eu, desgraça! Opa, Olha a boca! Tá lá, Tem criança aí! Esqueci! Eu, esqueci que Joãozinho, você não viu nada, é. Joãozinho! Meu aqui? Deus do céu, ele é muito bastardo! Não. Joãozinho, hum. você não sabe o que é bastardo, Joãozinho? Eu não ouvi, você fala palavrões! Joãozinho, eu não falei é palavrão. Joãozinho, eu não falei palavrão. É tudo coisa na sua cabeça. Eu nunca Joãozinho. vou lhe perdoar. Joãozinho, você vai contar isso pra sua mãe, Joãozinho? Oi? Você vai contar isso pra sua mãe, Joãozinho? Vou. Por que, Joãozinho? Eu Por... não vou poder mais brincar com você. Por que, Joãozinho? Porque você falou palavrão. Meu Deus, Joãozinho. E quem fala palavrão é de má mas Índole, quem ensina essa palavra tão difícil, Joãozinho? Falou. Joãozinho, quem que ensina essa palavra tão difícil? Nossa, essa avena joga bem, hein? É, palavra é feio. A palavra é feio, Joãozinho? O que você acha isso, Joãozinho? É meu irmão. Seu irmão? Quem é seu irmão, Joãozinho? Índole. Seu irmão é Índole? Meu irmão é, é, é, é vagabundo. Por que, que ele é vagabundo, Joãozinho? Porque ele trabalha. Ele trabalha de que, Joãozinho? Ele, ele trabalha no crossfit. O que é crossfit, Joãozinho? Você sabe, Joãozinho? É uma empresa de... É uma empresa de que, Joãozinho? Ele... De... Empresa de carro. De carro? De carro. Ele faz o que? É. rouba carro, Junzinho? Não. Ele faz o que, Junzinho? Ele... Agora eu peguei. Pum. Pum. Pum. Mata! Sai! Sai com vida! Vou te salvar, não se preocupe. Opa, ele brinca com carrinho. Sai, sai que deu ruim, sai que deu ruim. Não fiquei ruim nada, velho. Midmia. Eita, vamos. Vamos que eu te salvei. Vamos que eu te salvei. Vamos, netinho. Midmia. Você não, não, não vai perder, netinho. Você yeah. não vai perder, netinho. Você yeah. não vai perder, netinho. Você não vai perder, netinho. Netinho, me salva, netinho. Yeah. Netinho. O que foi isso, netinho? O o que foi, O que foi isso, Você netinho? Tá me, tá me desconhecendo. <risos> Sai daí, Joãozinho. Você vai morrer, Joãozinho. Sai daí, Joãozinho. Você vai dar KS, Joãozinho? não me conhece mais, não. Joãozinho, por que você deu KS, Joãozinho? Morri. Joãozinho, por que você não ajuda o seu amigo, Joãozinho? Porque eu sou egoísta. Por que eu sou egoísta, Joãozinho? Joãozinho? Porque eu quero. Por... Para de fazer isso. Você vai morrer, Joãozinho. Não vou. Você vai sim, Joãozinho. Eu vou dar. Vou dar. Você vai morrer, Joãozinho. Você vai morrer, Joãozinho. A torre está te chocando, Joãozinho. Joãozinho! Joãozinho, você vai morrer, Joãozinho. Meu Deus! Joãozinho! Meu, é. Meu Deus, Joãozinho. Matei, chupa. Joãozinho, você não pode falar isso. Isso é coisa feia, Joãozinho. Oh, desculpa, desculpa. É pirulito. É. Pirulitinho que bate, que bate. Joãozinho, você não pode chupar pirulito, Joãozinho. Isso é coisa feia. Pirulito que já bateu. Quem é ensinou que a cantar isso, Joãozinho? Com a professora, Joãozinho? Meu, meu, minha mamãe. Sua mamãe? Onde que você tava, tá, sua mamãe, Joãozinho? É. é. É, ela tá dormindo. Dormindo? E o pai tá onde, Joãozinho? Tá dormindo com a mamãe? É. É. Ele tá do meu lado. Papai tá do teu lado, papai? A é minha mamãe é meu papai. Ah, pensei que teu papai tava na vizinha, Joãozinho. Ele não tá na vizinha, tá? Tá do seu lado, tá? Então não, mamãe. Pera, a é sua mamãe e é seu papai? Como assim, Joãozinho? Joãozinho, você tem duas mães ou tem dois pais, Joãozinho? Bonitinho, mãe, joãozinho como assim, Joãozinho? Eu quero acabar com a ranqueada de vocês. Eu é, quero acabar com tudo. Você só morreu uma vez, Joãozinho. Joãozinho? Joãozinho? O que você está fazendo, Joãozinho? Eu vou te ajudar, Joãozinho. Não se preocupe, Joãozinho. Vamos, João, Joãozinho. Joãozinho. Por que você não usou a barreira, Joãozinho? Você me deixou morrer, Joãozinho. Eu fui te ajudar, Joãozinho. Joãozinho, o que você está fazendo, Joãozinho? Joãozinho, o que é isso, Joãozinho? Sai daí, você vai morrer, Joãozinho. Você vai morrer, Joãozinho? Eu não acredito, o Joãozinho. É... Oh, Joãozinho, filho do galo! Você é um prodígio, Joãozinho? Óbvio, eu sou o Joãozinho. Ó, oh, o oh, netinho, o netinho vai fazer uma jogada linda. Você tá valendo três mim, né, Joãozinho? E Joãozinho é bom. Não. Tem que ser melhor que os amiguinhos. Tem que ser melhor que os amiguinhos? É. Joãozinho? Oi. Você não tá deixando a pessoa jogar na sua conta, você está? Óbvio oh, que eu sou. você acha que eu jogo assim, desse jeito? Tá explicado, Joãozinho. Mas isso é. errado, sabia, Joãozinho? Não, não é não, eu que mando tudo. Não, vai é errado, Joãozinho. É não, eu mando tudo. Tu. Te ajudei, Netinho. Eu viguei pela eu dou... morte. Eu, eu, eu já tá ali a zero barrado. 10 Ah, mas Joãozinho. Você pode registrar aqui nos né? outros? Você também não pode falar aqui. Jo... quem tá jogando para mim? Pode. Quem tá jogando pra você, Joãozinho? É o João. É o João? Meu sovó é João? Não, do nada, pô. Boa, é é João. Adiós. Tem que jogar na conta do Joãozinho aqui, que tá foda. Tem quantos anos, João? Você tem 14 Tempo. anos, João. Tempo. Mas aí eu tenho que chamar o Joãozinho, porque senão eu vou falar que eu tô fazendo low job pá, tá ligado? E... Ah, eu matei o meu. Vega morreu. Mas é errado, João. O Joãozinho é não. Joãozinho. Você tá pagando quanto pro João fazer isso, João? O Joãozinho. Eu tô pagando cento. E trinta. Joãozinho. 130, e trinta, Joãozinho. que é isso, Joãozinho? Centa. Joãozinho, qual a idade, Joãozinho? Normalmente Eu... bateu, Joãozinho. Vai não. Ela vai mi, mi, mi, mi, Vai mi, mi, mi. E morreu, Joãozinho? Morri. Joãozinho. Morri. Morri. entrega essa conta pro João, senão você vai perder, Joãozinho. Você já morreu duas vezes, Joãozinho. Putz, linda. Eu vou, eu vou entregar para o João. Trega né? Traga para o Joãozinho, João. Traga para o João, Joãozinho. Eu, não quero, eu não quero perder essa ranqueada, Joãozinho. Eu, vocês não vão perder. Isso é feio, Joãozinho. O Job é feio. É não. É sim, Joãozinho. É não, seu mando em tudo. Olha, Nossa, a Venus. Tá a Ven tá A tudo. É, ela se ela foi pra cima do muro do Vegar, velho. Ela podia ter ficado batendo nos caras do lado de fora. A Venny é muito ruim. Ela é clown, e eu sou mais ainda. Você vai comprar as um vizinhas, Joãozinho? Vou. Você vai comprar, Joãozinho? Sua mãe deixou, Sim. Joãozinho? Não. Quem dinheiro você vai comprar, João? Com o do meu pai. É o bagadeira dele, João? É. Se não, vai, vai contar que o papai tá na casa da vizinha, né, Joãozinho? Não, óbvio que não. Senão a minha mãe vai matar ele. Aí você fica sem dinheiro, né, Joãozinho? É não, porque a minha mãe também tem dinheiro. Então você também já trazia a mamãe, Joãozinho? Oi? Também já trazia a mamãe, Joãozinho? Não, porque a minha mamãe, ela, ela, me, me, me, me ama. E eu amo, e eu amo meu pai. Quem ser é sei, mais? A mamãe ou é mamãe? Eu amo igual. Ah, se escolher alguém. Quem? A mamãe ou o papai? A mamãe. A mamãe? E o papai? meu pai também amo. Só que amor de mãe é muito grande. O papai, o papai vai te dá dinheiro. É, mas a minha mamãe, ela me dá comida. O papai não te dá comida, não? Dá, só que minha mãe, ela me dá sonho. Sonho? E papai te dá o quê? Ele me dá comida, mas sonho é doce, porque eu gosto mais de doce. Mas comida é bom, papai tá com medo de você. Você quer é. ficar gordinho? Joãozinho? É. Você não eu quer quero... ficar saudável? Eu quero comer. Mas você vai ficar gordinho, Joãozinho. Você não pode ficar eu gordinho. não Você não tem que ficar saudável, Joãozinho? Não, tem que ficar gordo. E por que você quer ficar gordo, Joãozinho? Pra comer mais. Mas, Joãozinho, isso faz mal, isso mata, Joãozinho. Mata não, é, é, tem que ser gordo. Não, Joãozinho, tu não acha ah! feio? Ganhamos, Joãozinho, Ele se renderam, Joãozinho. Uou, a gente é muito bom. Pode pagar o João, Joãozinho. <risos> Eu vou chamar o João, tá? Tá. E aí, e aí, galera, suave. Vai pagar skin, João? Vou, vou pagar, vou pagar. Então gente, Esse, esse é... moleque aqui, esse moleque aqui, é ruim pra caralho, pô. Gente, esse é o João, o rapaz que tá fazendo a voz Joãozinho. É... é, pô. Ele faz com a boca, achei show de bola. Tu tem um canal, é, né, pô. João? Tem, mas eu não vou colocar não porque a vergonha é vergonha alheia. Coloca na descrição, João, mas tem que fazer narrativas Eu que lhe... também. Faça isso, não. <risos> é, então, é só vocês ir lá no canal do hashtag e procurar João Matheus Ferreira Farias, tá lá. É pra não ser muita vergonha alheia. Beleza, gente? Então, hoje a gente gravou com o Joãozinho. O Joãozinho é muito engraçado. É, o Joãozinho. <risos> é, pô. Hum. Mas não. Vocês vão pensar que é programa, mas não é não, galera. É minha vozinha mesmo. Apesar que o nosso amigo João ainda é novinho ainda, né? Tá, é, tá fazendo seus então, 13 anos agora. É. Tá começando a criar pelo nosso barco, pelo nosso é. lugar, descobrindo. Eu descobri uma coisa muito importante no outro dia. Que ele ficou, começou a ter calo nas mãos. <risos> Eita! Começou a ter calos nas mãos e começou a ter é dia não, pela noite. É o noite. que tem calo na mão, porque ele nem vou falar o que faz. Jãozinho, você não pode fazer isso, Jãozinho. Eu não falei nada. Jãozinho, você não tem tamanho pra isso, Jãozinho? Eu não. Então, gente, pensei no vídeo, tem nosso amigo Neto também, né Neto? É, é, é verdade. O Neto é feio. Sim. Gente, se inscreve, se inscreve no canal aí, compartilhar, deixar seu like. E por favor, gente, quem puder, dar uma ajuda no um esse aí, pra gente dar uma olhada no, no canal aí, poder pagar alguém para poder fazer umas thumbnail, poder ver se a gente consegue trocar a câmera, ter um fone decente, porque esse fone aqui, ó, não funciona isso aqui, ó. O que tá pegando é da Uibicão, ó, o iBicão, ó. O que eu gravo é com a iBicão, então, gente, puder aí, dar aquela ajuda. E valeu e fui.